O coaching não vai resolver os seus comportamentos problemáticos, ele vai resolver os seus comportamentos profissionais. Geralmente, os gestores buscam em suas organizações os profissionais que trabalham focados em resultados, que tenham claras suas metas, os seus objetivos, que atendam de maneira adequada a um cliente. Você vai ser direcionado para atingir essas metas. Isso vai trazer o que? Lucratividade e produtividade para a organização. Esse é o propósito principal. Então, se dentro do meu ambiente de trabalho eu não estou trazendo resultados enquanto profissional, esse é o um momento exato de você buscar uma ajuda profissional.